Como aumentar em 10 vezes as vendas de sua empresa utilizando apenas um vídeo marketing animado? O processo é bem simples e tenho certeza de que você conseguirá aplicar na sua empresa também. Vou te contar um exemplo. Esse é o João. Ele é fundador de uma empresa que fornece serviços de tecnologia, mas hoje suas vendas dependem basicamente de indicações de seus clientes e alguns contatos da sua rede de relacionamento. Hoje o crescimento de sua empresa está estagnado, pois os meses nunca são iguais. Alguns bons, outros ruins, apesar da sua dedicação em criar um produto bom e com preço justo. Mas aí ele descobriu que com um vídeo marketing animado ele poderia multiplicar suas vendas. Veja como ele fez. Ele transformou seu melhor discurso de vendas num vídeo explicativo, dinâmico e cativante que consegue explicar os seus serviços e benefícios em cerca de um minuto. Com esse vídeo em mãos, a primeira coisa que ele fez foi começar a enviar o vídeo para sua rede de potenciais clientes por WhatsApp, incluindo muitas pessoas que ele nunca tinha conseguido falar pessoalmente. Essa primeira ação começou a gerar 5 vendas a mais todos os meses, que ele não teria se não tivesse o vídeo. Ou seja, só nessa ação ele dobrou suas vendas. Ele também começou a utilizar seu vídeo para prospectar empresas por e-mail, assim como começou a utilizar o vídeo em suas apresentações comerciais e sentiu que isso passava muito profissionalismo e ajudava os potenciais clientes a entender melhor sua solução. O resultado? Ele começou a bater suas metas de vendas todos os meses, mas ele não ficou nisso. Ele também começou a utilizar o vídeo em seu site, que nunca tinha dado resultado de verdade por dois motivos. Primeiro, o site tinha muito texto que ninguém lia. E segundo, seu site recebia pouquíssimos visitantes, pois ninguém o encontrava no Google. Mas com o vídeo, seu site foi para o topo dos resultados das buscas de seu público-alvo. E agora as pessoas assistem o vídeo em seu site e ficam muito mais inclinadas a comprar. Essa ação começou a gerar consistentemente cinco outras novas vendas para o João. Mas o João não utilizou o vídeo somente em seu site. Ele colocou o vídeo também no canal do YouTube de sua empresa. E agora, além do vídeo ser encontrado no YouTube todos os dias pelo seu público-alvo, ele também começou a aparecer numa imagem no topo do Google no YouTube. Seu vídeo gera cinco outras vendas por mês. Para potencializar ainda mais seus resultados, ele começou também a fazer anúncios do Google utilizando o vídeo, ação que gera também cinco outras novas vendas por mês. E ele não ficou só nisso, começou a anunciar também no Facebook e Instagram, gerando cinco vendas em cada uma. Começou também a anunciar utilizando seu vídeo no LinkedIn, onde conseguiu atingir em cheio seu público-alvo. Cinco novas vendas. Essas campanhas no Google, Instagram, Facebook e LinkedIn Revolucionaram a empresa do João, pois agora ele tinha a previsibilidade em suas vendas, sabendo exatamente quanto precisava investir para atingir suas metas. Já pensou em ter um vídeo animado funcionando como uma máquina automática de vendas dessas para a sua empresa também? Converse com a gente!